Bora pra análise sem spoilers do filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E esse é o um novo filme da Warner que estreia dia 14 de abril nos cinemas. E a gente já queria agradecer aqui o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam em todas as nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. A gente tem assim ó, tudo que é rede social, tem ali Instagram, Discord. Budog Nerd nos procura lá e nos segue lá E basta clicar aqui no botão Seja membro e ter acesso a benefícios Exclusivos aqui do Budog Nerd E o filme Segredos de Dumbledore é o terceiro Filme da franquia Animais Fantásticos É, a gente já teve Animais Fantásticos E Onde Habitam os Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald E todos eles são focados aqui nas aventuras do Newt Scamander e aquela maleta Mágica ali que acompanha ele Ele que é o mais zoologista, né E aqueles animais secretos ali naquela maleta né? E aqui nesse filme o Gerardo do Grindelwald, ele tá tentando tomar Posse ali do mundo mágico E aí o alvo Dumbledore Ele tá de olho nisso e quer impedir Ele de se tornar o grande Mestre, ele o grande mago Poderoso. É, e o Grindelwald ele tem aquele Forte discurso anti-trouxas Porque o mundo ideal pra ele é aquele mundo que é Governado pelos bruxos puros né? é, Inclusive aqui o filme ele acaba pegando Um tom bem sombrio ali, que nos lembra Muito do nazismo, de todo o controle Do Hitler ali nessa época né? é, E é aqui nesse conflito que o professor Dumbledore Dumbledore vai pedir ajuda do Newt e de outros personagens aqui para controlar o Grindelwald E é aqui nesse momento também que a gente vai saber um pouco mais dos segredos do Dumbledore E muito já tinha se ouvido falar sobre quais são os segredos do Dumbledore Todo mundo já tinha ouvido falar algumas teorias, algumas coisas ali sobre o passado dele Então esse filme acaba abordando bastante essa parte É, curiosamente eu achei esse até o filme mais interessante dos três filmes do Animais Fantásticos até agora Porque nesse aqui a gente vê um pouco mais das camadas do conflito entre o Grindelwald e o Dumbledore aqui, eu acho que o filme tá indo por um caminho certo da franquia, que eu acho que tem tudo pra ficar mais interessante a partir de agora. E esse filme acaba logo de cara já entregando ali a intimidade do Dumbledore, que era o que instigava todo mundo com o título do filme e tudo mais. Então acho que foi uma sacada muito boa, primeiro entregar essa intimidade, fazer a gente se conectar muito com o personagem, e aí depois fazer a gente embarcar nessa aventura ali pra tentar impedir o Grindelwald. É, os animais fantásticos aqui têm um papel um pouco mais central agora, são justamente os que nos linkam aqui a mais fantasiosa e mais simbólica do universo do Harry Potter também é e aqui nesse filme uns um animais mágicos ele inclusive tem um papel narrativo fundamental aqui para a história e claro além dos animais Fantásticos a gente tem varinhas e tem lutas mágicas épicas e tem gente atravessando parede então isso tudo é muito delicioso de assistir inclusive tem uma cena de luta ali que ela é curtinha eu não vou nem comentar muito sobre ela para não dar spoilers aqui mas que já me deixou com muita vontade de assistir o próximo filme da franquia e outro ponto também que eu não quero Dar spoilers, mas assim, tem um objeto Mágico ali do filme, que linka muito a história Do Dumbledore com o do, do Grindelwald Então assim, é uma parte Muito legal, eu gostei demais E eu acho que tem muitos objetos importantes aqui nesse filme É, o diretor aqui é o David Yates Que ele já é bem familiarizado com o universo Do Harry Potter, e eu acho que ele trabalhou muito bem Aqui a ambientação, a gente sente ali Aquelas ruas aconchegantes O detalhamento que ele deu ali em alguns cenários isso eu achei um aspecto alto aqui Um aspecto técnico muito forte do filme Toda parte ali do motim raivoso aquelas ruas, que nem gente falou assim, são incríveis, todo o ambiente de fight, o design de produção tá muito caprichado nesse filme É, agora falando um pouco sobre o roteiro do filme, eu acho que um aspecto que a gente talvez possa criticar aqui do filme, é que do final do primeiro ato, até ao longo do segundo ato, em alguns momentos, o filme ele fica um pouco mais arrastado, até porque o conflito que a gente tem aqui, o conflito central que é o que move a história ao longo do filme não é tão forte, não é tão épico aqui pra sustentar a história ao longo desse período né Até porque a gente tem um filme de mais de duas horas ali pra decidir quem é que vai ser o novo chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos. É, então a, a gente tem alguns momentos interessantes ao longo do segundo ato, mas em vários momentos o ritmo do filme acaba caindo, mas o final eu vou dizer pra vocês que eu achei bem épico. E o Law tá muito bem como Dumbledore, a gente se afeiçoa demais ao personagem, assim, a gente sente ali com a atuação dele que é um personagem importante, que tem muito a fazer ainda pela franquia, então, demais, a atuação dele tá demais. É, eu vou dizer pra vocês que o Mads Mikkelsen, é um ator que eu adoro, eu acho ele sensacional. Ele normalmente oferece muitas camadas aqui pros personagens dele nos filmes que ele já fez e em games também que ele já trabalhou em, no Death Stranding, por exemplo. Mas eu vou dizer pra vocês que aqui talvez não seja o trabalho favorito dele. Ele normalmente ali, ele apresenta várias camadas, mas aqui ele nos traz um Grindelwald que tá sempre com aquele mesmo rosto, assim, mais sério e tal. Acho que ele poderia ter entregue um personagem talvez um pouquinho diferente, né? E acho que é um pouco um trabalho ingrato já, que mudou o ator, né? Então, assim, acho que a própria direção teve uma dificuldade em achar o tom certo aqui pra ele atuar como Grindelwald. É, já o Eddie Redmayne, ele aqui tá incrível como Newt, como sempre, né? Ele traz aquele Newt que é mais introvertido e ele é um pouco esquisito também, cheio de trejeitos. Eu gosto muito da atuação dele e ele tá muito bem nesse filme também. Né? E a gente tem a Maria Fernanda Cândido, atriz brasileira, em destaque aqui nesse filme. Então, assim, só dela estar aqui nesse filme já é algo incrível. Assim, vou dizer pra vocês, é um papel pequeno, ele tem relevância pro filme, mas ele não, tem, não abre muito. Um Muitos espaços para ela atuar muito assim, Ela fica um pouco mais séria, mas Ela tem importância pro filme É uma atriz que provavelmente vai ser mais explorado No próximo filme, eu acho que o personagem dela Vai ter um espaço maior no próximo filme Então a gente fica na expectativa de ver o que, que vai rolar Agora nesse próximo filme né? E esse é um bom filme que dá franquia Animais Fantásticos A gente tem aqui uma visão mais íntima Do Dumbledore, o que é muito legal Tem uma aventura que é bem gostosa também de acompanhar E abre espaço porque pode ser Um excelente Animais Fantásticos 4 que eu acho que vai ser bem épico